e adentrou adentrou uma pessoa estranha na qual saqueou <risos> meu aparelho das minhas mãos conseguir entrar aqui é, não pode repetir a mesma senha e tal e tal e tal vamos lá então é para é, ter uma mensagem para dia 3 de julho 2021, é obrigatório colocar o código cartão 16 dígitos e tal não precisa saber disso bem aqui vai abrir para você é, os benefícios que os cartões têm tá então aparece o visa gold tudo que você quer saber do visa Classic do Visa Infinity do Visa Signature o Visa Platinum e o Visa Gold abre para você depois que você coloca o seu login tá aqui você vai ver a opção é, de benefícios assinaturas e logicamente entrar no seu login eu vou entrar aqui agora para vocês verem só eu lembrar a senha agora né <risos> eu não posso esquecer essa senha que agora a senha tá difícil e aí ele vai entrar né eu vou clicar aqui que eu já sei ele abre para mim qual é o cartão que eu cadastrei Eu cadastrei o BRB Dux, tá vendo aqui ó BRB Banco de Brasília Infinity e eu cadastrei outros cartões ó por exemplo o da XP eu cadastrei o do, do, do, do da Porto do Itaú da XP do da XP também tá vendo Itaú tá, card todos os cartões estão cadastrados aqui tá E aí o que vai acontecer eu tenho esse, esse, esse menu, logicamente, pelo computador é muito mais fácil do que pelo celular, tá? Você vai clicar em criar um bilhete, não é o nosso caso. E, no caso, abrir, abrir um sinistro, tá? Então, aqui no caso, eu vou clicar em abrir um sinistro, porque esse sinistro é referente ao roubo ou queda do celular, tá? E aí eu tenho, aqui depois, como acompanhar a operação de como que a visa está tratando do meu caso tá pois bem como eu vou clicar em abrir um sinistro eu vou clicar aqui ó abrir um sinistro tá então eu vou clicar nesse botão de baixo e vai abrir algumas coisas eu tenho que eu tenho que pular porque é vai, vai acontecer de ter algumas informações particulares então eu vou é, pular aqui então ele abre quando eu clico aqui ó, em abrir um sinistro ele traz para mim perda e roubo de bagagem nós não vamos falar disso hoje mas eu quero que vocês saibam que se você perder ou roubarem a sua bagagem a visa paga para você tudo que está ali na bagagem atraso de embarque se você chegou é, teve o atraso é, do voo e esse atraso do voo te trouxe consequências por exemplo, é, avisa que é que eu fico lá no Latam, que é que eu fico lá no aeroporto, quatro horas para ver se decide ou não ficar no voo, eu vou para voo o dia seguinte. Você aciona, avisa, é, proteção, no caso, pede para a companhia aérea emitir uma nota para você que o voo está atrasado, que você vai perder o compromisso e tal, avisa também, ressar se você. É, Garantia estendido, vocês já sabem, perda de conexão aérea. Ou seja, você estava no Uber, indo para o aeroporto, teve um, um, um vandalismo lá na, no aeroporto, o avião, não, o, o táxi, o carro não chegava até o aeroporto, então você perdeu a conexão. Você também tem problemas aqui, a Visa paga para você. Cancelamento de viagem, você foi lá no aeroporto, chegou lá, a Azul cancelou o seu voo de São Paulo para Recife, você pagou no cartão Visa, a Visa devolve para você o dinheiro da viagem também. Tá? Uh, proteção de compra, você comprou um produto, é, em 30 dias é, você tem problemas ali, nós vamos acionar aqui a Visa. Seguro veículo locadora, é, se alugou um carro, eles têm a garantia o seguro da alocação do carro. Tá? Seguro emergência médica internacional, seria para você usar médicos fora do país, viagem perda de conexão aérea também você vai abrir um sinistro aqui no caso de uma conexão que você perdeu tá então tudo isso aqui é possível junto com a visa tá no nosso caso eu estou falando do que proteção proteção de preço proteção de compra tá então eu vou clicar em proteção de compra ó. eu cliquei em proteção de compra nesse menu aqui ó e vou acionar o seguro de roubo de celular. Okay. Ele vai pedir para você simplesmente clicar em que lê o contrato. Você vai ler o contrato direitinho e clicar no próximo aqui. Tá? Então eu vou clicar em próximo. Vai vir meus dados automáticos do cartão. Tá? Então só para vocês terem uma noção, ele vai abrir assim para você. Ó. Começa o botãozinho verde até chegar no cinza. Então você vai ficar, começar aqui. Ó. Aqui começa o preenchimento o senhor Leandro Vieira, ok? Começa aqui e vai começar a preencher os seus dados, tá? Então, por exemplo, é, até aqui eu vou mostrar para vocês, ó. É, Leandro Vieira, nascimento, masculino, administrador de empresa. Aí vem lá os seus dados, endereço essencial telefone, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Qual é o cartão? Ele vai pedir para você aqui o banco, emissor, no caso o Banco de Brasília. E ele pede os quatro últimos dias do cartão. Como eu não estou com o Dux aqui, eu vou ter que inventar algum cartão e tomara que vá. Né? Passei para a próxima fase, ele pede o que para mim? Senhor Leandro Vieira, dados do incidente. Que dia que ocorreu a ocorrência? Ah, a ocorrência foi ontem, dia 19, pelo ano carnaval lá em Salvador. Escreva o um incidente. Eu estava tomando uma birita, uma birita no camarote, camarote Salvador, na Bahia. E adentrou, adentrou uma pessoa estranha na qual saqueou... Meu aparelho dá minhas mãos. E blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, Tá? Pronto. Aí, você vai colocar o quê, ó? Aqui é uma brincadeira, tá? Você vai escrever direitinho pra eles. Aqui, ó, você vai colocar a data da compra. Então, eu vou colocar comprei em dezembro, ó. Dia 6 de dezembro. Produto comprado. Aparelho. Aparelho. De celular. É Samsung. Fabricante: Samsung. Modelo: S22 Ultra Mega Power. Tá. Olha lá. Ó preço do produto 12 mil reais 12 mil reais real brasileiro dano acidental ou foi furto foi roubo tá taxa a ser reembolsado 12 mil reais pronto o próximo passo eu não vou fazer não porque depois vai começar a salvar aqui no meu aplicativo o próximo passo é você fazer os uploads. Upload do quê? Upload da fatura do cartão de crédito que você comprou e pagou no cartão, a data, a nota fiscal, a, o, o boletim de ocorrência. Só isso. E o comprovante de seu, seu tal. Então. Pronto. Feito isso, você vai enviar para a Visa eles têm um prazo de 15 dias a um mês para te responder e te devolver o dinheiro. É muito fácil. Vocês viram como eu preenchi aqui rapidinho? É muito simples.